Bem-vindo a mais essa vídeo-aula e nessa vídeo-aula iremos fazer o nosso registro e criação de conta dentro da Olympic Trade Se você já tem uma conta aberta na Olympic Trade, eu recomendo que você pode mesmo já pular essa vídeo-aula Ok? Mas se você ainda não tem, eu recomendo que você acompanhe comigo passo a passo Então já estou aqui na página principal da Olympic Trade, como eu falei, ela é uma corretora semelhante A AQ Option, a Binary Delivery Binomo, entre outras Então eu vou começar aqui, ó. eu posso iniciar ou clicar aqui em registro ou aqui mesmo Vou clicar aqui, ó. começo Comece a negociar grátis. Aqui eu vou entrar com o meu e-mail. O e-mail que eu vou utilizar é aquele mesmo e-mail que começamos desde o início em criação de contas nas corretoras e carteiras eletrônicas. Vou criar aqui uma senha e vou selecionar uma moeda. O que, que eu recomendo que você faça? É, se você é um mero iniciante e está criando a sua conta pela primeira vez aqui, eu recomendo que você utilize a moeda, escolha a moeda real. E clico aqui, sou maior de idade, tá? Lembrando que... Para você criar conta em qualquer corretora ou plataforma de negociações binárias, você tem que ser maior de 18 anos. Ok? Então, eu clico aqui em registre-se. E em seguida, eu sou encaminhado para a página principal de negociação aqui mesmo da Olympic Trade. Tá bom? Eu posso fechar aqui. Não vou estar utilizando do bônus da corretora, porque a questão depois de saque fica meio que complicado. Em outras videoaulas eu explico melhor sobre o bônus que as corretoras lhe oferecem. Posso fechar aqui, tá? Então, já criamos nossa conta. Ok, ela vai vir nesse layout aqui e na próxima vídeo aula iremos fazer as configurações para você também deixar já no ponto para você fazer o seu primeiro negócio aqui dentro da Olympic Trade, ok? Então finalizo por aqui e te aguardo numa próxima vídeo aula.